são Paulo, dependendo de onde você está, sair para correr na rua é difícil. Mas a primeira coisa que eu já busco de solução quando eu estou lá, cara, se achar um né? se planejar, e me organizar. O que, é que eu posso fazer? Né? Uma das soluções mais simples que eu encontrei lá, foi, por exemplo, foi localizar academias próximas aonde eu estou hospedado, identificar se ela oferece uma diária. Hoje tem aplicativo que já trabalha com isso, o né, outras coisas, mas eu vou direto na academia mesmo. Geralmente é difícil na academia não te aceitar por um dia lá e pagar 20 reais, 30 reais para treinar. Ponto. Consegui meia hora de esteira ali, 40 minutos, consigo fazer meu treino. Talvez não seja o treino perfeito que eu gostaria de fazer no dia, mas foi feito. né? Uhum. Então essa questão de otimização do tempo com as ferramentas que você tem disponível, é, é, ao invés de você ficar procurando... Ah,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 Você deixa na bagunça, porra, não dá meu tempo, meu dia é muito atribulado. Eu tenho problema com isso. Muitas vezes eu não tenho tempo. Atrás um pessoal que vem trabalhar comigo. <risos> e eu perco tá falando o tempo. do cara que tá aqui gravando, viu? <risos> e eu perco o tempo, já perdi <risos> meu treino de hoje. Beleza, como é que eu arrumo esse treino agora? Onde é que eu arrumo o tempo novamente pra treinar? Então a gente já vai pensando mais pra frente, né? Vai ficar, porra, não tenho tempo pra fazer, não. Cara, vamos arrumar o tempo.